A Virada do Cerrado é um programa de educação ambiental, um programa de mobilização para a educação ambiental que acontece em Brasília e no Distrito Federal né, como um todo desde 2015. A Virada é um programa que surpreendeu a gente, na verdade. Né? A gente já vem de uma crise política nacional, enfim, profunda, mas a Virada mostra para a gente que a participação social é possível e as pessoas realmente estão querendo incidir nas políticas públicas, nas suas regiões. E a comunidade, somente a, a parte estudantil, eles estão muito, muito enganjados né, nas questões ambiental Há dois meses atrás, eu fiz um reflorestamento onde envolveu uma escola da 310 Santa Maria. Foi participação de 400 alunos. Em um só dia, eu plantei duas mil mudas de árvores em um só dias, Cada um aluno plantou cinco mudas de árvore. Foi 400 alunos que nós tivemos no período de dois turnos. Essa integração com o governo e sociedade civil é muito forte. Porque o governo pode apoiar onde a sociedade não pode e a sociedade pode apoiar o governo onde ele não dá conta, por falta de estrutura ou algum outro motivo.